Episódio 11, os direitos de autor. Então Pedro, o que é que andas aí a ver? Olha, estava a ver as fotografias do, do concurso de mediação. O que, é que achaste a entrega ah, de prémios? Este ano acho que correu muito bem. Correu bem, não correu, foi? Eu, correu, correu. Gostei. Só ali alguns pormenores em relação aos vídeos que eu acho que temos que tratar. Ok. Uh... Sim, nós já tínhamos falado um sim, bocadinho nisso. A questão dos direitos de autor, acho que temos sim. que fazer alguma coisa com isto. Eu tive algumas ideias que podemos pegar pelos vídeos antigos. E eu uhum. até te queria mostrar já agora. Olha, estás a ver aqui este vídeo, nós podemos reutilizar isto. Sim, sim. Parece-te uhum. que está bem? Parece-me que está bem, mas repara, acho que falta aqui qualquer coisa, falta alma, falta uma música. Ok, desde que a gente tenha o cuidado para a nossa voz ficar audível com, com a música. Sim, sim, temos que ter ali um equilíbrio. Sim, mas uhum. acho que depois também podemos tratar disso com a edição. Sim. Então... Ao desenvolver os teus vídeos, poderás ter que recorrer a material que já foi previamente criado. Sugerimos que optes por conteúdos que estão salvaguardados por licenças Creative Commons. Todas as licenças Creative Commons ajudam os criadores a conservar o seu direito de autor e os seus direitos conexos, ao mesmo tempo que permitem que outras pessoas copiem, distribuam e façam alguns usos do seu trabalho, pelo menos para fins não comerciais. Podes encontrar imagens, sons ou músicas distribuídas online de forma gratuita e por isso designadas por royalty free, que estão protegidas por esta licença. Para encontrares estas plataformas, deverás pedir ajuda ao teu professor ou pesquisá-las num qualquer motor de busca. lembra te que deverás garantir que os materiais que utilizas não estão protegidos por outro tipo de licenças ou corres o risco de ter o teu trabalho bloqueado na plataforma de YouTube. Nesta página poderás encontrar mais informações sobre os direitos de autor no YouTube. Todos estes conteúdos estão disponíveis em língua portuguesa. Por fim, Relembra-te que sempre que utilizas um material protegido por licença de direitos de autor, deverás referir o mesmo na ficha técnica, como forma de garantir que reconheces a propriedade intelectual do autor que utilizaste.